Só que o pio, mas minha riqueza tá dentro da mente e dentro da alma. Fazendo o freestyle de uma forma bem diferente e bem deprimente, então calma. Escute as palmas, mas você não entende que eu toco tua alma. Por isso, agora meu mano, eu faço um salmo. E isso daqui vira uma salma, pois é. Gente, você não é inteligente. O chão tá escorregadio, igual o guri que tá na tua frente. Você tem medo? Você vai perder o barreto. Você escorrega no chão e a vitória escorrega entre os seus dedos. Sabe por quê? Só que resposta? Que eu tô de proposta? Aê, sai da escola, que eu vou colar as da sua costa Você quer cortar a linha? Eu quero te fazer pular Você quer falar da minha linha? Eu quero te ensinar a rimar Sabe por que meu parceiro? Eu provo que eu sou vagabundo. Se traz maldade, eu trago bondade. Essa é a solução do mundo. Pode ser? De qual mundo tá falando? De qual rima tá mandando? E me conversa, meu mano, eu te pergunto aqui nesse papo tá improvisando. Você vai colar nas minhas costas? Não, não, não, não, não. Tá sozinho. Você vai me pedir cola e eu vou passar. copinho e não faz igualzinho. Não, eu não te passo cola. Cê sabe, eu tô no caminho ok Eu também não peço corrente, eu sou preto. Não fecho no plantinho. Essa é tá fita Cê tá ligado que eu trouxe você ensinando E eu fazendo o se no balde de lixo Exatamente, por ah, isso você vai meu mano. na verdade isso É incratidão e batua-se, mas é na bom pano, esse não é meu plano ah, E pra cima, as fracas, garoto que eu explano Vai tacar a tua prova baldinho Depois repete quando prova no ano Eu sou o clube, homem, aranha só que sem a Mary Jane, eu sou como um jogador que esqueceu o próprio nickname, eu sou como o cara que passou o rosto e a professora zoava, eu tacava, hoje ela me chama de Lebron Chips. Lebron Chips, Lebron sua inteligência essa é a grande esquete, não era na prova de português bater para não pode crer, que te resta, nas rimas eu troquei de testa Por isso agora eu pago bem pouco, mas é pra acabar com a festa Você, você vai, vai marcar, eu sou franco, você é jogador no banco yeah. Marca de três pontos, testo em curry, porra, branco. É. É. É. É. Sem maldade, eu tô no papel, a cesta que eu faço Vai ser com a sua cabeça na cesta do céu oh.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 Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo, Sério mesmo, você já tá até bagunçado. Eu fiquei pensando como você vai ganhar improvisado. Porque você tá com a cara de quem vai ser amassado. Juro mesmo, porra, você queria apanhar pro prado. Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado. Então mas tá tranquilo, papai, outro favelado. Porque não adianta ficar com essa cara de boy. Que seu povo vai para lá em Niterói. Mas eu não, eu, em Niterói eu me concentro. Sabe muito bem que sua mente eu adentro Sabe tudo aqui eu tô atento. Olha quem me fala que eu o Johnny cala pra dentro a, a, a, a, a, Vou parar em Niterói não pivete Eu vou lá na batalha do cut to kit Não kit pet, aê Se eu que eu tô no beat Eu vou bater no Johnny de SP até Nikit Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei Caraca, ainda bem que eu já sei Porque cê sabe como é que é, meu mano Pegaia é pra dentro, que ela vive esquivando bisquifão Essa você nunca escutou? Sem maldade, speedball, speedball Uma grande novidade, Vai. Propriar rima, meu mano, deixa eu te falar A novidade é você conseguir rimar devagar A novidade é que na função É que você ainda não falou que você é o maior campeão eu sou o maior campeão Chega mano novo fazer uma improvisação Pode fazer um que que arrebenta Eu rimei devagar e te batei na marcha lenta Esse é o proceder, marcha lenta, combinou com você Meu mano, eu mando o show transa, transado, fuma no fone, é fácil fazer de feed flow o galinho Sua gangue, que você tá batendo de frente, é o correr rei do sangue, mano. que estimas do rachante, vou acabar com o só de foda e caça o na roda. Eu rimo na rima, pode entrar ou não pode mandar rima, é o rima. Eu tenho de cicela e vou molecer é a rima. Eu deixo o que eu quiser, cê vai ficar frustrado. Você vai atingir a vitória aí de baixo, essa é uma parada, vai te fuder. Você não é a o baralhão eu tô olhando daqui que você fica maior que eu. Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada. Isso é pose de quebrado, você é o arrombado, vai tomar no cu, é só você que é pra ver lá. Não, não, você foi o primeiro Sem maldade você rima por dinheiro no babuca, Não bagulho o cê não, você tá fudido Não valoriza que faz, tipo a cada um É o remunerado pro dinheiro, não, não Tá de brincadeira, você acha que esse gato Tá enchendo minha geladeira não. Tem velho rapaz É velho pro dinheiro, tem dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar Então vai na missão, tem gente geladeira eu encho o coração Sabe por que eu suco fumindo? Eu posso morrer com é. fome Garanto que eu morro só Eu não vai morrer com fome é Eu tenho Johnny MC Se eu existir, você vai continuar aqui. Porque você sabe como é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo, quem nós sabe dividir? Quatro um beijo muito forte Você pensa realmente Que você é um adversário forte? A verdade é não e crua Quantas batalhas que tem Porque tá. eu trabalho Não, não. Você tem venda, é assim que vai ficar. Fui todos e agora fiquei com que sobrar. Fiquei com a sua cachaça, então não tem problema. Me cuta nos agudos, eu já revolto na Viena I'm sorry, baby.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 é nóis, falou RimaSoloHD aqui